Bom, pessoal, eu já estou aqui na tela do meu celular para te mostrar o que, que eu estou fazendo para faturar muito mais com as minhas VSLs. Eu sou produtor e afiliado, e um de meus produtos aqui na QIFI vende muito. E eu vou mostrar por quê. Vou até filtrar o produto para vocês verem. Como você pode ver, eu já fiz mais de 700 vendas na Qify, ou seja, mais de 29 mil reais. E o principal produto que eu vendo aqui ó, esse aqui ó, buscador de segredos no qual eu sou produtor. Inclusive quem quiser estar tá se afiliando ao meu produto, ele vende muito bem pessoal. E a comissão é de 50% e o link para você se afiliar vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou filtrar aqui para vocês ó. E olha só a quantidade de dinheiro que eu fiz com esse produto e a quantidade de vendas. Vou mostrar para vocês como é que tá a página desse meu produto e o que faz ele converter ainda mais. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu vim aqui na página do produto, que é o buscador de segredos, você vai ver que na minha página tem uma VSL que foi eu mesmo que fiz, mas essa VSL ela não está upada no YouTube. Ou seja, eu não fui lá no YouTube, não upei o vídeo lá e coloquei o link aqui na minha página não, pessoal. Eu utilizei uma plataforma chamada Player de Conversão que é uma plataforma onde você coloca suas VSLs e o objetivo dessa plataforma é fazer você vender mais. E você vai entender por que, que ela te ajuda. Tem plataformas semelhantes? Tem. Vou citar uma delas para você, por exemplo, o VTube. O VTurbe é uma das plataformas. Tem também o Panda Video, dentre outras plataformas que fazem a mesma coisa. Mas eu particularmente escolhi o player de conversão porque ele é mais acessível. E também tem as mesmas funções que os outros. Então não vale a pena eu estar tá gastando mais em outra plataforma, sendo que o player de conversão faz isso por mim, faz muito bem. Meus vídeos nunca saíram do ar, a plataforma ela hospeda muito bem os vídeos e eu estou utilizando tranquilamente. Agora eu vou mostrar para vocês por que ela converte. Bom, pessoal, a primeira coisa que está acontecendo aqui, como você pode ver, está aqui meu VSL rodando ao fundo de um banner. Nesse banner que está em cima da VSL, ele diz o seguinte. Seu vídeo já começou. Clique para ouvir. Isso aqui, pessoal, pode parecer coisa besta, coisa simples. Mas isso já faz uma grande diferença. Por quê? Porque o vídeo, quando a pessoa chega na página, o vídeo ele já começou de fato. Ele está rodando sem áudio no fundo. E para a pessoa assistir o vídeo, é só ela clicar nesse banner que diz que o vídeo já começou. Então, isso aqui faz o inconsciente da pessoa querer assistir o vídeo porque ele começou ela quer saber o que que tem nesse vídeo então ela vai clicar em cima do vídeo eu vou abrir aqui para mostrar para vocês vou abaixar o volume o, vídeo já vai começar. o parceiro semi -nus ou completamente começa, nuas, imagine você só você tá vendo, vendo algo do tipo só, no celular de quem você mais ama e ainda imaginando que coisas piores já podem ter acontecido. Mas se você perceber, já se você é a pessoa vídeo, que está na relação, mais de imagine minutos. sua vida sendo e exposta pelo tá seu parceiro e você sem você chance alguma de, de se defender. Dá até para pensar como seria triste uma possível separação. Depois Isso que sua traição é revelada dentro de alguns segundos com esse método simples que revelarei até o final reparar, deste vídeo. Barrinha, se você tem filhos, essa questão é ainda do pior. Do pois você então que, que trai é ainda corre o risco barra. de perder a guarda dos a pequenos. Ou quem Progresso. sabe até os seus direitos então na comunhão de bens. O Afinal, você traiu na relação. Mas nos segundos seguintes vou revelar esse método simples, mas secreto para muitos, de como as pessoas conseguem acesso ao celular do cônjuge. Quero apenas instruir você dizendo como esses. ataques são Feitos, para que você possa se proteger. Site, sei que a maioria das pessoas pegam o passo a passo que, que mostro aqui no vídeo e correm para monitorar o, o final, WhatsApp do parceiro, mas, mas reitero aqui minha isenção de responsabilidade. Eu doenta, sei dessa informação, porque muitas pessoas me mandam mensagens agradecendo então, é um por terem descoberto no traição no WhatsApp através do meu método. Na foi o caso do Paulo André de Minas Gerais. Ele disse para mim que há cerca de três meses havia notado uma mudança nas atitudes de sua namorada e que percebeu que sempre que ele chegava perto da, da parceira que, que vivia no celular é Ela disfarçava e escondia o aparelho Vou pausar pare... o vídeo aqui, por exemplo E olha só o que aparece pra mim É sinistro isso aqui, pessoal Isso aqui o YouTube não consegue fazer Sinceramente, quem, quem upa vídeo no YouTube Pra colocar em página de vendas Tá deixando dinheiro na mesa O YouTube não consegue fazer isso que aconteceu aqui agora Eu pausei o vídeo E no momento que eu pausei esse vídeo Ele disse o seguinte pra mim Não cometa esse erro esse vídeo é confidencial e sairá da internet a qualquer momento. Continue assistindo enquanto pode. É um recurso que assim que a pessoa clica no botão de pause, ele é exibido para a pessoa fazendo com que ela volte a assistir. Tudo para manter a pessoa nesse vídeo. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a imagem que a gente faz lá no Canva ou em qualquer outro editor de imagem, para que apareça assim que a pessoa der pause. Então nada de segredo aqui. Mas isso pode parecer besta, mas aumenta a sua conversão também. Esse, esse player de conversão, ele deixa você colocar uma capa no início, uma capa quando o vídeo pausa e uma capa ao final do vídeo. Recurso básico de todos os players de conversão, né? Tipo o VTube, é o InstaVideo, se eu não me engano, o Panda Vídeo, todos fazem isso. E o player de conversão também faz. Porém, como eu disse para vocês, o play de conversão ele tem um preço mais acessível no mercado. Enquanto o veturbe custa cerca de R$197,00 por mês, o play de conversão está custando R$137,00 por mês. Agora imagine só, estou falando de pagamentos mensais. Então todos os meses, se você escolhe o player de conversão, você deixa de estar pagando a diferença entre o veturbe e o player de conversão, o que acaba valendo a pena. Foi por isso que eu escolhi ele. E uma coisa legal é que os vídeos não saem do ar. Simplesmente pelo motivo de que a empresa que hospeda os vídeos de fato é a mesma do VTube. Então o Play de conversão está utilizando o mesmo servidor que estão upados os vídeos do VTube e de muitas outras plataformas. Então isso aqui já evita o problema do vídeo estar tá caindo, estar tá saindo do ar. Ele não vai sair do ar. Você pode mandar tráfego, pode fazer um lançamento e o vídeo não vai sair do ar. E agora eu vou mostrar para vocês essa plataforma por dentro. Tá aqui, pessoal, o player de conversão. Essa plataforma aqui tá até aberta para vocês. E aqui a gente tem alguns detalhes sobre a nossa conta. O recurso dele de largura de banda é a mesma do VTURB. Porém, a diferença é que o preço é mais barato. Então você acaba ganhando mais. Eu, por exemplo, já ultrapassei esse limite e já paguei um excedente, né? Contratei um plano excedente. E aí eu estou utilizando normalmente e tem algumas informações aqui na tela inicial. Se eu vir aqui, ó, eu consigo gerenciar os meus players. Vou clicar aqui e abrir para vocês. E aí você consegue estar tá vendo aqui ó, a lista de plays que já foram criados. Para você ver que eu já criei vários players aqui. ó. E vou mostrar aqui, por exemplo, aquele vídeo, aquela VSL que está, está lá na minha página. Essa aqui, ó, VSL editada. Se eu vir análise aqui, ó. É bem aquele vídeo que tá lá. Ó. Já teve 17.619 visualizações e eu consigo saber também o tempo médio de retenção. Isso já me ajudou bastante porque antes, como você pode ver o nome aqui, ó, VSL editada. É porque eu editei essa VSL quando eu percebi que a primeira VSL que eu criei, ela não estava retendo o público. Aí eu fiz algumas alterações onde ele me diz aqui o tempo médio, eu descobri que as pessoas estavam saindo do vídeo em determinado momento, o que não era legal para me vender. Então eu alterei, fiz uma edição no vídeo e está aqui o mesmo vídeo editado, retirando alguns pontos que estavam fazendo as pessoas saírem do vídeo. E aí eu consegui aumentar essa taxa de retenção e minhas vendas foram maiores. Então essa parte de análise aqui, pessoal, isso é muito legal porque você consegue estar tá otimizando o seu trabalho. Sua VSL está ruim? Vai corrigir ou vai criar outra VSL. Você acompanha tudo por aqui pelas análises. E aí, pessoal, você pode estar tá copiando aquele código que é o que você coloca na página. Então, assim como você pega o código do YouTube para você estar tá incorporando o vídeo na sua página, você vai copiar o código do player de conversão para estar tá incorporando o vídeo lá na sua página de vendas. Aqui a gente consegue deletar os vídeos que a gente criou, né? os players. E nós temos também a aba atualizações, depois vou mostrar como é que cria o vídeo. Na aba atualizações, a gente pode ver que teve uma atualização hoje aqui no, no site, o que é bem legal, eles estão atualizando esse player frequentemente, para estar tá adicionando mais recursos. Então vai ser bem legal, porque além de ser mais barato, você vai ter acesso a mais recursos do que outras plataformas pagando pouco. Então aqui eles corrigiram algumas falhas, hoje por exemplo, e adicionaram mais recursos e repaginaram a página. E eles dizem que vem recursos pela frente. Então há muito a se esperar desse player de conversão. Vou voltar aqui agora para mostrar para vocês como é que cria o player. Então a gente vem aqui em novo player. E aqui ele já pede para a gente estar tá upando o nosso vídeo. A gente seleciona o vídeo, como eu estou aqui no celular, eu vou ver se eu acho algum vídeo aqui para upar para a plataforma. Então olha só pessoal, acabei de selecionar um vídeo aqui e aí você vai ver que ele vai fazer o upload, vai converter o vídeo e aí eu volto aqui para mostrar para vocês quando termina esse processo. Prontinho pessoal, acabou de carregar o vídeo aqui como vocês podem ver, ó. foi bem rapidinho alguma... e aqui eu consigo estar assistindo o vídeo também. À medida que a gente vai mexendo aqui nas opções do player, já vai atualizando ali embaixo para a gente estar tá acompanhando como está ficando. Lembrando que tem plataforma que não consegue fazer isso. Tem plataforma que você não consegue estar tá acompanhando as alterações em tempo real, porque eles ainda continuam a converter o vídeo, enquanto o player de conversão já deixa ele convertido, então já dá para estar tá trabalhando com ele. Primeira coisa que você vai fazer é adicionar o nome do player. Então eu vou colocar aqui teste de player. Por exemplo, você vai colocar o nome para identificar Aí você vai vir aqui, por exemplo, no botão play E você consegue estar tá modificando as cores do botão play como você está vendo ali embaixo Por exemplo, vou colocar que a cor principal, ela deve ser aqui, ó Azul Então o que, que vai acontecer? Lá embaixo já vai atualizar a cor azul Vou colocar a cor branca para dentro, né? E agora vai ficar legal pronto pessoal como você pode ver já alterou ali a cor do botão consigo estar tá dando aqui transparência no botão se eu quiser ó vou colocar aqui uma transparência e aí você vai ver que o botão ele fica transparente já vou copiar essa cor aqui porque eu vou utilizar ela lá na frente então para facilitar aqui para gente vou copiar essa cor principal vai ser azul aqui em capas do player é onde você seleciona aquela fotinha que eu falei para vocês uma capa de início, se você quiser, uma capa de pausa ou uma capa de fim. Eu recomendo que você utilize somente capa de pausa, que é aquela capa que eu coloquei lá. Eu não vou adicionar porque eu não tenho ela aqui pronta dentro do meu celular. Mas vamos avançando aqui para as próximas opções. Player inteligente é aquela função que é matadora, que você vai ver aí em muitos vídeos VSLs, principalmente de produto PLR. Aí você faz o que aqui? Você ativa esse player inteligente... Você já consegue saber como é que tá ficando ali embaixo, ó. Tá vendo? Tá sem cor. Mas eu vou colocar aqui uma cor de fundo, por exemplo, aquela cor que a gente copiou. Vou colar aqui o código dela, ó. Pronto. Coloquei a cor com a transparência aqui, ó. Você vai ver que a cor carregou ali, ó. Vou colocar uma cor de fundo para destacar. E agora você vai ver como é que fica ali embaixo. Olha só, pessoal. Fica bem legal. Eu coloquei uma transparência bem alta nessa cor. Mas você consegue estar tá regulando a transparência também. O importante é que dá para você ver que isso aqui funciona. Inclusive, ele te fornece uma opção que, se eu não me engano, o VTURB não está oferecendo. Só se passou a oferecer. Onde você consegue customizar o texto que aparece nesse banner. Então, vamos pensar no seguinte... Seu produto, ele é do Brasil, não tem problema você utilizar aqui, ó, seu player já começou o clique para assistir Mas vamos supor que você está vendendo um PLR em espanhol, em outra língua Então você consegue estar tá traduzindo esse texto aqui e aí você pode colar qualquer texto que você quiser E ele vai estar tá alterando aqui embaixo, o que é bem legal, principalmente para PLR de produto internacional ou traduzido Então, bem legal isso aqui um outro recurso, que é aquele importante lá que eu falei pra você, é a barra fake. Então, se a gente clicar em ativar a barra fake, e aqui escolher uma cor para a barra, eu vou escolher novamente aquela cor azul. Vou salvar a cor. E aí, já vai carregar aqui pra mim embaixo. Eu consigo regular, inclusive, a altura da barra, pessoal. E aí, se eu der player no vídeo aqui, ó. Você vai ver que a barrinha ela já marido, começa a contar ali embaixo. Ela acelera no início que que você tá e começa a ficar alto? lenta depois. Amor, nesse momento então basicamente um essas são as configurações. Aí como eu configurei esse natural, player, estou eu posso no clicar aqui nem em marco, aplicar e mudança. E aí é o seguinte pessoal, clicou ali em aplicar. Você já vai receber aqui pessoa, teu código pessoa, de incorporação. Esse código você vai lá no seu HTML, o lucro ou eu seu tendo ou o seu telefone apenas seguindo pessoas. você estar colocando esse código lá, aonde você esse aqui o vídeo foi o último YouTube, exemplo, saque que eu fiz, no topo da sua esse página foi o penúltimo onde você coloca e o antepenúltimo. Olha só, então você copia você esse código um aqui, de copia milhares de o código, de espalhados pelo você Brasil vai lá e, e cola na sua página. É agente, Simples assim pessoas já pessoas vai estar vai funcionando para você. Botão. Então tá aí a minha sugestão para vocês. Prédio de conversão ele realmente funciona, ele tá literalmente melhor do que os outros por conta do preço, vale a pena você economizar mais todos os meses economizando um dinheirinho, isso faz toda a diferença. E o link para você acessar esse player de conversão, para você comprar, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então basta você clicar, lá tem um vídeo explicativo, e aí você consegue fazer a tua compra.